Ó, ó, ó, 3, 2, 1 e... e aí, rapaziada? Pô, oh, vai é se fuder Sonic, não é para tu ficar final não. vocês sabem que horas são, mano? É a hora do dia que eu tenho o mínimo de... Dopamina no meu corpo. E aí eu tenho que fazer um bagulho para Pois é. Mas enfim, o bagulho é o seguinte. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que aqui, esse jogo aqui... O Sonic Derrida de Hogwarts. Não, quero ver o bagulho ruim, porra. Ô oh, mano, esse boneco é um Zika, calma, não, não. Aí, vocês estão vendo esse jogo, né? Jogou uma bosta. Enfim, mas aí teve um, uma rapaziada da hora que refez o jogo e fez o jogo direito. E é isso, e é isso que eu vou gravar hoje, porque é isso, e é isso que eu faço. Bei uma água, porque tá calor pra caralho. Ah, tá porra. Logo o capeta tá melhor, desculpa, eu tô doente mental. É tá isso, Sonic único Hog de que daqui ia ser um vídeo do Mario? Tu acho que eu ia fazer um vídeo do Mario na minha vida. Oh, Atirar, se eu meter tudo no mínimo, não, tá, você vai ficar muito feio. eu vi que tem, tem como dar uns bagulho Ah, não, não, tinha como dar uns bagulho aqui que eu tô ligado. Ah, eu não tô ficando maluco. Eu tô ficando maluco? Não, eu não tô ficando maluco. Eu tenho certeza que eu não tô ficando maluco. Olha essa música que fala. Cadê a porra do bagulho, mano? Aqui! Poxa. Ah, você pode escolher os arrombados. Ah, não, pode escolher o Silver. O Silver um dia entrou na minha casa batendo na minha mãe oh, a música tá mó foda, velho Meu Deus, eu fiz de emoções, só pra quem não sabe Pode como é que tá? Caralho, tá langando demais! Olha só o Sonic, que bonito Olha, é isso, cara, tá doido com esse Ai! Não! Toma no teu cu, como é que tá falando? afundar nada, cara. Ó, oh, meu Deus, mano! Caralho, som alto, uma deselegância. Nossa! Descobri qual botão aqui Ai! Pelo amor de Deus Caralho, dá pra dar push Não, que? Nossa, eu vou filhar uma coisa Pula! É isso que ele fala, ele está na instrução Pula. É, agora é só jogar com o Eu eu peguei essa fase antes na minha vida Eu fiz um vídeo já desse jogo Mas aí o... O áudio ficou todo fodido, porque eu tava... Ah, sei lá, eu não lembro Meu Deus! Olha o menino Pô, oh, meu Deus, mano, eu não tô tancando a FPS desse jogo. Oh, bagulho pesado da porra. ou oh, é maior enigma esse bagulho, mano. É, tipo, ele... Olha isso, mano. Como é que eu adivinha? Essa fazer muito foda. Eu acho, não sei. Ah, essa pode... Ai, meu Deus. Ah, a música dessa daqui é muito foda. Ah, o eu... quê? Ai, meu Deus, eu errei o caminho. Meu Deus, o bagulho me levitou. Ah, chega mano. Eu... O que ele tem no braço? essa música é da hora dele. <risos> Tô convencido do caralho Vamos meter o louco Isso é tudo no mínimo Porque tá uma bosta né? Quero ver como é que fica todo no mínimo Quero ver o quão feio esse jogo pode ser Pô, o bagulho aqui é completo, mano Papo reto Tem todos os bagulho É, é a história inteira do Sonic, na né? real o jogo tem... Ah, vocês perceberam, né? Que bagulho tem... Puta que não, é um jogo de PS2 não pode fazer nada Ai, meu Deus Não! Não! Ai, meu Deus Caneta azul foi? Tome, tome Ai meu deus, por isso que você não deve ser gato, mano. Não, não, agora o pai tem que virar encarnado. Oxe, é eu que... oh, oh, só... Ai meu deus, mano, eu meti logo drible nos caras. Olha, faz sentido, né? Sonic é a coisa mais rápida do mundo. Hum, por que ele vai brigar? aí? Usem o cérebro, ou oh, não, também. Seu. So, ah, você tá meio roubado. E que você mudou a câmera, cara? Oxe. Meu Deus, olha o bagulho ali sumindo Eclipsando a realidade. Não! Ah! Puta, eu tava marolando aqui, mano. É isso. É, não acerta os caras. O que é, que é pra fazer? Ah, plataforma. Eu nunca desconfio É, mas eu meti logo o Dream, foda-se é, Pega logo o janel, é easy, easy Meu Deus, parece um... Eu não vou nem falar, mano O Sonic tá no estilo, pelo menos Daqui é a fase que todo mundo conhece, o Sonic 2006 Caralho, o Sonic vai tomar com um o Skate Boy Ai. Ah, eu já achei que eu ia morrer <risos> Por que eu fiquei triste por causa disso? Eu... Ah, faz sentido? Claro, entendo perfeitamente. Sonic 2006 Ah, Eu guardo muito desse grupo. Sonic 2006 é um os amigos que nós fazemos o caminho. Meu Deus! Ah, vai se fuder. eu sou nossas Nossa Chamas, mano. Sonic 2006. Eu sou as Nossa Chamas, velho. De... Mano, o que que é isso? Como é que os caras meteram fogo ali? Por que, que eu tô numa cidade? Por que que eu tô pegando fogo a cidade? Por que, que eu tô andando de skate da cidade? Caralho, mete logo um trick. Ah, mete logo a rampona. Né? Meu Deus, o cara de, desapareceu com a skate. Agora, cara, eu tô chegando jeito. Ah, mano, caralho, se tu não tivesse falado... Nossa, oh, o Sonic deu logo, oh, pô puta merda, o Sonic deu logo uma cabeçada e destruiu o bagulho inteiro A gente chama de cara pô, um É, ouriço do gênero masculino É, válido Meu Deus Ô oh, oh, mano, é o rolê é mais aleatório do mundo, né? Não dá pra ver nada, assim O agulho tá no mínimo oh, Foi eu que meti no mínimo, mano Ah, mas quando sou eu? Não, porque você tá cometendo um crime Eu cheguei na conclusão que o Sonic é um perigo pra sociedade Mano, puta se eu morrer de novo já, meu Deus. Dá uma ajeitada na minha postura, posição de gamer. Viado, super isso que tá fudido. Obrigado. É, é, eu também acho. Ai meu Deus. Oxi! Oxi! Caralho, ele virou uma boa. Se liga! Mano, o Sonic tem quantas fraturas, o crânio? Já? O Sonic já deve ter três fraturas crânianas só nos últimos dois minutos é fácil demais, eu cansei já, eu tô exausto, Passando sendo calor, tá? dá like pra eu poder comprar um ar-condicionado, pelo amor de Deus, é, sei lá, com o que que é um youtuber bom fala se inscreve se quiser ver mais vídeo ruim. Eu posso. Ixi! Ficou preto. Ih, carai! Metou logo as do jogo. Ah, não! É um trailer. Caralho, o